Se você vai por cerâmica, não faça isso. Esse processo, pessoal, de colocar cerâmica de molho, fazer uma massa de areia e cimento, pó de cimento, isso é muito tempo atrás. Na época do meu pai, Ixi, eu era ajudante do meu pai, meu pai fazia. Você comprava uma cerâmica clara, ela ficava escura durante muito tempo. Só que nesse processo, pessoal, a, os dois secando ao mesmo tempo, o, os componentes do cimento impregnavam nos poros da cerâmica e faziam...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 Você libera a obra para tráfego muito mais rápido do que no processo antigo.